Like lost one. E aí, mano, beleza? Como é que você tá? Tá bem? Espero que sim. Eu só quero agradecer aí, mano, pela sua visita ao meu vídeo, beleza? Se você não é inscrito, eu quero pedir sua inscrição agora. Não esquece, velho, não esquece. Sua inscrição é muito importante, é very important. Eu viro... Mano, eu vivo dizendo isso, beleza? Então, muito obrigado por você ter vindo. Eu espero que você goste, eu ainda tô aprendendo, mas eu tô ficando cada dia melhor e eu tô ficando muito contente por isso, beleza? Tamo junto, valeu. Não esquece, deixa o like é nós e valeu, hein, mano? Bom vídeo. Eu tô cansado. Toda vez que a gente vai treinar, dá ruim. Fala que do Que eu quero mais. Esse. É uh, ah, Vamos embora. Vamos descer a milhão no prédio. Caraca, HD. Cai errado, viado. É matar, Pê, a tá perto de você, Gui. eu quero? Ser... Tem um é, cara no ouvindo, prédio. Tá tem no prédio do lado onde eu tô, tem cara, velho. Eu não sei se você tá aqui, mas. Tomou cuidado, porque se eu não me engano, vi cara por aí. Meu Deus, é uma... dá uma tonte Eita, foi olhar no negócio aqui. Ó, filho, os caras tá com você já. Comigo? Coisa é que você fazer não? Ah, tem que sair fora Comigo aonde, HD? Ai, ah, caralho. Tá comigo aqui, tá comigo, tá comigo aqui, ó. Eu sou a caçada gay. É, é, caça gay. Já era, HD. Foi mal, sorry. Eu não vi, mano. Tava cegão, de verdade. Pegou, provavelmente. Mano, você, aqui, Morreu? Não, vou ter. Beleza, cai lá porque eu deixei uma Clemor. Tem loot pra Dedel, bicho. L demais. Também tem um coletinho. Pegar... minha bala. Vou pegar essa C4 ali. Foi mal, mano. Na hora que você tava falando não, gay, comigo, eu. Ó, chega aí, pega aqui, ó. Ah, eu fiquei. Não, gay. Vamos comprar caixa. Vamos comprar caixa. A Mano, é tá melhor comprar um o um anime, velho. Um não, relaxa, você ainda. Esse é o problema. O Mercado muda de lugar de acordo Conforme a gente vai, sei lá, indo pra outros lugares? Tem colete, vai querer? Eu quero mais esse rei. Por que? Eu não entendi, HD. Eu ganhei um, cara. Ah, caraca. Tá vendo? É isso que dá, o jogo gosta de você, pô. Um renime pra mim? A HD é mais fácil você comprar. Eu já peguei um renime, pô. Ah, é verdade. Oh. Mas compra um vant, cara. Sabe por quê? Porque eu ainda tenho. Não, não, não, o da a primeira sempre tá fechando, Gui. Compra a caixa por. aí comprou. Solta a caixa. Vamos lá em cima do prédio? Qual oh, prédio? Escolhe um aí, mano. Você aqui. Solta nele, mas tem cara aqui em cima, assim. Você que não só pode pelo elevador. Acho que não, galera. tem caixa aqui ainda, viado. Eu quero mais. esse. Chega! Hum, aí sim. E agora não sei com qual arma que eu vou. Eu fiz algumas, mas eu tô meio confuso. Eu vou jogar com essa aqui. C4. Lá em cima um do prédio? Ih, tem cara lá, tá? E tem trocação aqui embaixo. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Mano, você tirou o colete do cara lá em cima e tá dando nas costas, é isso mesmo? Guia, nas costas tá por cima, hein? Na verdade, subindo esse prédio aqui, ó. Bandirinho. Tá lá, Fê, tá lá, Fê. Um cara bem aqui. Correu, Fê, correu, Fê. Calma, HD. Você cobre aí, né? Correu. Hum. Mano, ele fechou a porta, HD. Peguei, se eu não me engano, aqui é só tem duas saídas. Cancela esse bagulho aí, Fê, pra tirar da porta. Eu estudo longe. Bom, provavelmente esses cara aqui não vai sair tão cedo. Já pegaram a caixa, já, viu, HD? Sério? Ah, amigo dele. Uhum. Caraca, mano. Cuidado aí, velho. Porque onde você tá e onde eu tô, eu não conseguia pra ir te reviver, hein, mano. Caiu lá atrás ali, ó. Mateus dois, matei os dois. Sério? Não vou tentar catar a arma deles, não, viu? Os dinheiros deles, não. Beleza. Deixa eu falar, vamos tentar tá catar nossa caixa. Ó, oh, coroinha aí, ó. Coroinha, né? Tô achando que vai vir um cara aqui nesse telhado, viado. Sim, eu vou querer ir aí, tá? Beleza. Porque essa arma aqui eu não gosto de jogar com ela. Ó, o helicóptero bem aqui, ó. os caras desceram lá em HD. É, filho, eu eu lá, tá Beleza. Vai, HD que eu tô te dando cobertura. Tá, porque lá tem mais altura. Tá é de sniper, mirando ah, em mim. mim. Não, tô jogando o carro lá. certo? Tô embaixo, tá HD? Deu B1. Lá em cima? Boa, caralho. Deu B1. Ué, como você deu o B1, cara? Só tem dois? É, tô de renim, caralho. Tô de renim. Ai, pior é que eu não ah, tenho muito o que fazer, HD. Deu B1. Fudeu o helicóptero deles, mano. Caralho, esqueci que eu tô sem bala, viado. Cadê? Tem troca de tiro aqui atrás, viu? Cadê? Safe. Tá aqui, P. Tá aqui, Tá aqui, tá aqui. Matei, matei, matei, matei a safe, puta que pariu. Tava tinha um... Sobe o spread aí, Gui. Sobe spread aí. Tava de munição, HD. Vamos subir no spread. Calma aí, vou tentar pegar a munição aqui. Vai vir comprar a caixa. Ô, oh, Gui, tem uma caixa aqui atrás. Nossa, que... Ó, Reninho. tá vendo como gui, você é. Gui, eu tô jogando de run Nós temos que comprar uma outra caixa aqui pra. Se eu tô conseguindo tirar de longe. Pra, pra perto eu vou passar mal. Não tô tem, muito diferente tente, né, de você, tá? Eu tô com duas armas aqui. Tem... Olha, deve ser bala. Tem... Vou tentar correr e pegar. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Aqui em cima, tá aqui em cima. Tá aqui tem, em cima. Em cima da gente, Gui. Droga. Mira a próxima. É a... Boa, tá aqui atrás do caminhão Vou me reanimar, fica aí Segura, finaliza ele, boa Não, não, não, vai por cima, Fê Tá por cima, tá por cima Vem pra cá, vem pra cá Tá aqui, ó Pulou, Fê, pulou, pulou, pulou Relaxa, tá HD boa. Agora levanta. Eu vou precisar pegar outra arma, velho Pra perto Uma arma muito de longe XM4 Puta, é. foi a única que deu pra fazer isso Fora que a minha Han é boa aqui Mas ela tô com a mira dela badarosca Fê, tem cara lá em cima, tá? A mira dá sem você, HD Ah, mano, só tirei e colei, não, tá lá em cima ainda, HD. Tá aqui, ó. Então, por baixo, tá? ele tô acertando o tiro nele, mas ele não tá atirando nem. Aham. Uh -huh. Sei. E eu tô fora da safe. Tô aqui, tchau. Como é HD? Tô olhando aqui nas costas. Precisava de um sniper lá, Tem cara lá em cima aqui, ó. Tô ligado, cara. Relaxa, relaxa. Tá fê. Aqui, ó. Ah, ah, mano. O outro tá lá em cima, Fê. Cabeça de ver também. É, então. Você chamou ele, né, velho? Tem outro aqui embaixo, HD. Não tá com ele. O outro tá aqui, ó. Bem ah, fica, quente. Vamos, tá. aqui, ó. É e vamos ó. Aqui. HD, não vai ter que correr Sim, sentido ia. o prédio dos caras. Vem que você tá mortal, Gui. Vem que sou tá mortal. Tô indo, tô indo. Tem um cara lá em cima, Fê. Tem cara em cima gente da gente, tá Cê? Tá, Beleza. HD, eu tô morro. Tá aqui, HD, ó. Tá solo, HD. Já era lá, HD. Já era lá. Tá em cima do posto o outro. Opa, absoluta, viado. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. cá, ó. Desceu, ó oh, safe, beleza, fica esperto, não vem muito em ah. cima não, senão vai ser foda, eu tô bem perto da saída da safe O cara vai pelo meio do, do lago, o HD, carrinho em cima de você aí, ó Mataram, mataram, HD, tem um cara nessa casa, HD Atira, atira desse lado aqui, HD, pra ele correr, atira desse lado, pra ele correr que vai pegar ele desse lado Derrubei, derrubei, Porra, já era. Então, a não é ali agora, não, velho. Tem cara aqui. aqui Tem cara aqui, HD. Ó, achei. Dupla. Aqui bovinha, em cima. Pai. Pulou e desceu. Foi na caixa, bovinha, foi na caixa, bovinha, foi na caixa. Pai. Ai, caralho. Vai tomando cu, porra. Tá aqui, tá aqui, HD. Tá vendo? HD aqui, aqui? Boa, boa, boa, boa. Sai da porta, caralho. Sai da porta. Cara. Boa. Dá tempo de levantar, não? Né? Tem cara aqui na aqui, ó. Costas? Tá plantadão aqui embaixo, gay. Mano, não esquece que tem dois aqui, tá? Que eu mostrei aquela hora. Ou foi, ou você matou. Não sei agora só se você matou ele ah, Agora ferrou Bahia, Peguei a HD. Ah, tomei por outro. Boa, caralho, aqui. Caralho, boa. Uh tu, coletinho. Ah, aqui tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá aqui em cima tá, na, do. do, da nossa cabeça. só tem dois, tá? Um de um. um. um um. Ele tá aqui, ele tá aqui. Eu consigo ele acertar tá aqui, ele, ó. viado. Tá aqui, ó. Tá aqui na minha frente, ó. Tá aqui, ó. E o outro oh, tá, tá aqui. Tá fora do vante, tá? Já era, já era. Caralho, boa. Eu achei que tinha mais um. Você falou que tinha dois? Ah, você nem precisou me levantar tanto, só umas cinco vezes. Eu não sei pra que eu uso outra máscara, se eu já tô de máscara. É foda, né?